Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Eu me chamo Manuel André, sou profissional de marketing digital e autor do site conhecimento-lucrativo.com Se você está com dificuldades para escolher bons produtos no Hotmart, pois nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como você deve escolher bons produtos para você trabalhar como afiliado. Então, vamos lá? Agora eu já estou aqui na tela do meu computador. E o maior erro que a maioria dos afiliados cometem é escolher o produto pela temperatura. A temperatura dos produtos do Hotmart não quer dizer que o produto é 100% bom. Quer dizer apenas que o produto está vendendo bem, ok? Eu vou te mostrar agora o que você tem que analisar em um produto para você saber se o produto é 100% bom para os seus clientes ou não. E o primeiro passo que você tem que analisar é o tamanho do blueprint do produto. Blueprint é isso aqui. Ó. Se o blueprint tiver de 93% a 100% positivo, é porque o produto é muito bom. Se não tiver, caia fora e escolha outro produto com as mesmas características, ok? Agora eu vou te falar de outros detalhes muito importantes também que você tem que analisar antes de escolher qualquer produto. Você tem que ir na página de vendas principal do produto para saber isso. Na página de vendas principal do produto tem que ter um bom vídeo de vendas, fotos reais de pessoas que compraram o produto, vídeos reais de pessoas que compraram o produto, um bom botão de compras e tem que ter também bônus para quem adquiriu o produto. Agora eu vou te falar passo a passo, porque na página de vendas principal do produto tem que ter todos esses detalhes, ok? Um bom vídeo de vendas, porque tem que ter. Como saber se o vídeo de vendas é bom ou não? Agora eu vou te explicar. Tem que ter um bom vídeo de vendas, porque só em ter um bom vídeo de vendas, as pessoas vão gostar muito e já tem grandes chances delas comprarem o um produto. Para saber se o vídeo de vendas é bom ou não, você tem que assistir esse vídeo. E se nesse vídeo te der até vontade de comprar o produto, é porque ele é muito bom e tem grande chance que os seus clientes comprarem o um produto só em assistir o vídeo. Agora eu vou te falar porque tem que ter fotos reais e vídeos reais de pessoas que adquiriram o produto. Quando na página de vendas principal do produto tem fotos reais e vídeos reais de pessoas que adquiriram o produto, as pessoas interessadas se sentem mais confiantes em comprar um produto por causa disso. Porque as pessoas se identificam pra caramba com as outras pessoas que já passaram o que elas estão passando. E que através daquele produto, ela também pode conseguir ter bons resultados. E é por isso tudo que é muito bom ter fotos reais e vídeos reais de depoimento. Agora eu vou te falar porque tem que ter um bom botão de compras, ok? Porque não adianta de nada se você tem todos os detalhes que te falei antes, mas seu botão para comprar o produto nem sequer parece um botão de compra. Ou seja, a pessoa vai gostar pra caramba do produto, mas não vai saber onde está o botão para ela comprar o produto. Um bom botão de compras tem que ter uma palavra forte e boa que chame a atenção da pessoa para ela clicar nele e comprar. As melhores cores de um botão são verde e laranja porque essas cores passam muita verdade e confiança. Por isso essas cores são as melhores opções para a cor de um bom botão de compras. Portanto, se um botão de compras tem todos esses detalhes que te falei, a qualquer momento a pessoa vai clicar em comprar e você vai ganhar sua comissão. Outro detalhe também muito importante que uma boa página de vendas tem que ter são os bônus. Porque o brasileiro gosta de comprar o produto e ter a sensação que saiu ganhando. E os bônus têm esse poder. Às vezes, mesmo o produto sendo muito caro, mas quando nele tem bônus, ele acaba se tornando barato. Por isso é muito importante ter bônus em uma página de vendas. Então, resumindo. É assim que você tem que analisar quando um produto é bom ou não para os seus clientes, ok? Você vai verificar o tamanho do blueprint do Hotmart e vai verificar todos os detalhes que te falei na página de vendas principal do produto. Se o produto conter todos esses detalhes, então ele será o melhor para o seu trabalho. Então era isso que eu tinha para te passar nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo ou entre em contato comigo, ok? Eu vou deixar o link do meu perfil no Facebook logo abaixo desse vídeo.